Como é que é, malta? Te tiveram saudades minhas? Não. Também não me importo. Não me importo com vocês. Também. Ah. Rapaz, malta. <risos> <risos> Bem, estamos aqui para ver um site que é 9gag. Não sei se já conhecem ou não, mas isto é giro de ver, tipo, quando não se tem nada para fazer. Ou mesmo quando se tem. Mas não se apetece fazer as coisas que se tem para fazer. acontece Acontecem quase sempre. Portanto, para lá, né sem mais demoras. Estou aqui a alongar o bué. Para lá. Imperial March. Eu não percebo a piada aqui. Mas o comentário a seguir é a banda fixe. Haha. Tentarem por baixo, mas deixe quando de riso tanto, sai um pela boca <risos> Tenta não sorrir Acho que consegui <risos> Ok, se calhar perdi <risos> Vou pegar-te escadas. Os comentários também são bem fixos sempre. Isto está bem fixe. Eu gostava de saber quem é que tem a criatividade para desenhar isto. Isto obviamente foi photoshop, não é? Porque não estou a ver ninguém a desenhar na porta e o tipo, cão aparecer mesmo no sítio certo. mas. But I'm sure. We have rut rut rut rut rut rut rut <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <God, that's... laughs> <laughs> <laughs> Populi! I'm Não, muito bom. Campo do Oliver e Bend, explicado. Bem, está na altura de nós vermos o, os posts que eu vi ideia de voto ou comentei tipo no passado, portanto, bora lá. Apenas vou encontros com homens brancos. <risos> Não, isto está muito pouco. Estou a ver que tens um carro bem lavadinho. Seria uma pena... se alguém... cagasse nele. <risos> Deixa ver o que eu tenho de estudar para o teste de matemática amanhã. Feliz, vou ser é um ator Oh damn, para onde é que ia tirar aquele papel? Bop. bob Bop. Bop. não Bop. Bop. toma, toma, toma! toma toma toma Bop. Bop. Bop. Bop. Bop. Bop. Bop. Bop. Space porno. <risos> e o melhor tipo de deixar para o fim é, isto é difícil. <risos> e pronto é tudo por hoje espero que se tenham divertido uh, Sim, não se esqueçam de deixar aí o like comentário e essas cenas assim e até logo